Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste sétimo domingo do tempo comum, Jesus Cristo entra na nossa vida e busca qualificar o nosso jeito de viver e de ser. Uma vez a lei era dente por dente, olho por olho. Agora Jesus chega e quer aprofundar, qualificar a nossa vida e diz para nós, amai os vossos inimigos, fazei o bem aqueles que vos perseguem, amai aqueles que vos odeiam, rezai pelos que fazem o mal. Então ele está querendo fazer com que nós demos um passo adiante e esse passo significa eu qualificar a minha vida. Como é que eu consigo fazer alguém parar de odiar? Odiando? Não. Eu só consigo fazer alguém parar de odiar amando. Como é que eu faço alguém parar de jogar pedra na minha casa? Não é jogando pedra na casa dele, mas sim não jogando pedra. Então não é fazendo aquilo que o outro faz que eu ajudo alguém a ser diferente. Então Jesus ele entra na nossa vida e quer que a gente dê um passo adiante. E esse passo adiante significa eu me tornar parecido com Deus. Eu começar a querer o bem e fazer o bem a todos. Visitar aqueles que não me visitam. Fazer como Deus faz, chover na roça dos bons e dos maus. Fazer o sol brilhar na cabeça dos bons e dos maus. Então Jesus ele está querendo que a gente se torne parecido com Deus. E tornar-se parecido com Deus significa retornar à nossa origem, voltar à nossa originalidade, isto é, sermos como Deus nos criou, sua imagem e semelhança. E este jeito de ser e de viver recorda São Francisco de Assis, que disse assim, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão onde houver discórdia, que eu leve a união. Então isso significa dar o remédio certo para a doença. E não vai ser imitando o outro que eu vou ajudando o outro a se tornar melhor. Então que Deus nos ajude e nos inspire a viver desse jeito e sermos parecidos com Ele. Sermos imagem e semelhança dEle, bons como Ele é e como nos criou.